Bom dia! Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Sabe que você não precisa se preocupar qual dieta vai fazer, o que você vai fazer para emagrecer, porque essas preocupações talvez não vale a pena. Abaixo desse vídeo tem o blog que diz Onde tem treinamento que te ensina passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Mas saiba que emagrecer não é uma coisa complicada. Embora as pessoas às vezes coloquem com mito. Por exemplo, o mito que para fazer dietas tem que cortar os carboidratos. Isso aí é mito. É exceto se a tua dieta mandar fazer isso. Aí é bom, aí é outra história, mas daí a tua dieta vai dizer o, o que tem carboidrato que pode comer o que tem bom, isso e aquilo.